Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Não Vou Desistir do Trazendo a Arca, tá? Confesso pra vocês que já tem uns anos que eu quero gravar esse tutorial, mas eu achava que ninguém conhecia a música. Então, né, acabei não gravando todo esse tempo, mas estamos aí, né, recebi alguns pedidos desse, desse louvor e decidi fazer então, tá bom? ia gravar outro hoje, né, mas... Aí os pedidos falaram mais forte, tá bom? Então não esquece de comentar aí de onde você tá assistindo esse vídeo. Cidade, igreja, seu nome, país, tudo mais, tá bom? Coloca aí também os louvores que estão tocando na igreja, de preferência aí os novos aí, né, que estão tocando aí, para eu estar tá ouvindo, tá? Eu tenho uma lista legal aqui para fazer, mas decidi colocar esse aqui a pedidos, né, uma música que eu gosto muito mesmo de tocar. E, e aconteceu isso, né? Então, todos esses anos eu toco essa música, mas nunca fiz o tutorial, tá? É, bom, música tá em... Deixa eu ver que tom que é esse aqui, meu pai. Isso aqui tá em Ré, tá? A música tá em Ré, né? É, ou Si menor, né? Tanto faz, é a mesma tonalidade, tá? E a cifra tá na descrição aí para você estar baixando, ok? E a parte mais difícil mesmo é a introdução, Tá? Pegou a introdução, o resto é suave. Bom, a introdução a gente tem aqui. Si menor com sétima, tá? Aí, é, é que conforme você vai tocando, vai mudando o acorde, tá? Então, eu deixei aqui só Si menor com sétima. Sol. Mi menor com sétima. Fá sustenido menor. E Si menor com sétima. Beleza? O dedilhado eu vou passar agora, tá? É claro que na hora que a gente vai dedilhando vai mudar um pouco os acordes, mas é muita coisa para escrever na cifra. Então eu coloquei só a base. Tá repetindo si menor com sétima, tá? Sol, mi menor com sétima, fá sustenido menor e si menor com sétima. Beleza? Tava falando no grupo de alunos que toquei tanto esse louvor na igreja, cara. Era eu no teclado cantando e minha esposa na bateria. Acredita, minha filha era pequenininha, ficava correndo no meio da igreja. Ô oh, tempo! Isso aí eu tô falando de 2010, por aí, tá bom? <risos> Nem tinha o canal. Vamos lá. A introdução vai ficar aqui, ó. parte, hein? Que é o primeiro acorde, a parte sobre Si menor, tá? Então vocês vão perceber que você vai ter que ter esse, esse dedilhado aqui, ó, do polegar tá? para completar, ó Beleza? Para quem tem dificuldade com dedilhado, essa aqui vai ser a cura, tá? Vamos lá, ó Entra aqui, ó Tá? Entre os dois juntos, ó. beleza? Ó. Então, ó. tá? É, até errei. Vamos de novo. Faz devagar começa a travar. Ó. é coisa pra caramba não tem outro jeito, gente, eu vou ter que ir fazendo aqui devagar, você vai ter que ir vendo, diminui a velocidade do vídeo, vai anotando, tá, porque quando eu começo a tocar muito devagar, eu começo a me perder aqui, que é muita coisa, ó fazer devagar, ó, ok, vai ser a mesma coisa em Sol, ó, coisa em Mi menor, você pode fazer ele aberto aqui, ó. Não é a mesma coisa. <risos> Vamos de novo, tá? É complicado. Vamos lá, ó. Em Si menor, essa parte, ó, vai. Ok. A gente vai pro Sol. Menor vai ser aqui, ó. beleza? De novo, Mi menor. Ó. Aí o Fá sustenido menor é o mais fácil, que é aqui. De novo, Fá sustenido menor que eu deixei passar coisa. Fazer... Vamos pegar isso aqui Tá, O tutorial vai ser todinho Só para passar a introdução De novo Aí vai para o Sol Vai pro Mi menor, vai pro Fá menor. Quando fizer aqui, ó, tá vendo. Ó. Eles vão pegar só esse finalzinho, ó. Beleza? Não é exatamente o que ele toca, porque eu ouvi duas versões diferentes e cada versão... Mais ou menos de um jeito E a mais se aproxima ficou essa, tá? Deixa eu ver Caramba, já tô há 10 minutos explicando a introdução Então vamos pegar só esse finalzinho, ó Beleza? E agora eu vou tocar ela uma vez toda, tá? Faça anotações Pega com calma que você vai conseguir Vamos lá, ó Beleza? Fez isso, você entra na parte cantada, tá? Que vai ser aqui, ó, tempo da dor, si menor, né? Ou pode ser si menor com sétima, tá? Aí vai depender da tua mão. As frustrações, a solidão. tá? Aqui tá? dá pra fazer vários dedilhados. Né? Ou aqui, ó. Se fosse o Si menor, fechadão, ia ficar, ó. Então, ó. Se você pegar esse modelo de dedilhado, você toca a música toda, ó. Tá, então, vou pegar devagarzinho o dedilhado, ó. Bem devagar para sol. Sol de novo Mi menor Fá sustenido menor Beleza? Só seguir essa ideia que você vai conseguir Eu vou tocar aqui Ó Para você poder visualizar o acorde, vamos lá: Si menor, tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar, sol, vivendo sem saber, Mi menor, quando. Vai mudar, Fá sustenido menor, tá? Eu nunca te vi, Si menor, mas reconheço, Sol, que estás aqui, Fá sustenido menor. Eu vou me levantar, Sol, já vejo acontecer, Mi menor, Cadê a letra quando eu te tocar? Lá aí vai fazer. Eu sei que posso te alcançar. É meio no contra, tá? Quando eu te tocar, eu sei que posso te alcançar. Alcançar. Tá vendo? Então, ó, cadê? Eu vou me levantar. Eu já vejo acontecer quando eu te tocar. Vai fazer um crescendo aqui, ó. Eu sei que posso te alcançar. Aí vai vir a outra parte, tá? Aí aqui é só batida, De, Si, Di, então Lá, Si menor, Não Vou, Sol, é, Desistir, tá? Lá, Vou, aí faz um, um Sol aqui no contra, faz... Si menor, sol contra multidão. Aí vai fazer uma quedinha no sol. Tá? Vai fazer, ó. Vou, cadê? Cadê? Vou lutar contra multidão. Eu tô cantando grave e me perdi no tom. Decidi não vou desistir. Aqui achei. Faço, tendo menor Sol de novo aos teus pés E Ti Aí vai ser Sol, Lá E volto pra introdução, Ti tocar. Aí não precisa fazer a introdução agora, né? Vai repetir tudo de novo, tá? E aí vai mais uma dica Se você quiser fazer o dedilhado assim ó, O tempo da As frustrações da Dá pra ficar nessas duas notas, ó. menos no Fá sustenido menor, né? <risos> então, ó, bem devagar, ó. Beleza pro Sol, ó. Menor Tá vendo? E aí faço tendo menor, não tem jeito, beleza? É, cantou tudo de novo, tá? Vai vir de novo desse. para voltar para decidir ele faz ó lança meus seus pés e tido, cai, cai no si menor e aí vem para um sol ó decidir entendeu vai fazer duas vezes esse decidir tá e aí agora vai vir para outra parte do a virtude é, vai vir aqui ó é, lança-me aos seus pés e tido, aí cai no sol a virtude em ti lá para Sara aá do menor o meu mal sol transformado serei é, transformado serei cai no lá se ao menos te tocar aí continua no lá mesmo De, beleza Então faz ó a virtude isso aí, a música não é difícil não, tirando a introdução que não é difícil, é só uma questão de se acostumar com o dedilhado tá? tem introduções piores, entendeu e lembra disso ó. tá, e aí pode ser também aqui ó. aí dá pra fazer um monte de coisa, porque no jeito que você sobe aqui, ó Dá pra você descer, tá vendo? Viu que legal? Ó. Que fez, ó. Dá pra fazer umas coisas legais aí, tá? Lembra que isso aqui é uma escala, ó. O que, que tem nessa escala de diferente? Você deve estar se perguntando. Essa escala, ela não toca a quarta do acorde. Ele não está tocando a nota Sol, entendeu? E aí o que acontece? Fica simétrico, né? Simétrico, não assimétrico, tá? Fica simétrico, fica seis notas. Como os tempos são pares, tá? Pensa comigo, é tudo par um e dois e três e quatro um e e aqui tá em tercina tá um e dois e agora eu toquei errado ó. um e dois e três e quatro e... um e dois e três e quatro e... como tá simétrico então encaixa tudo bonitinho entendeu porque são seis notas quando tá com sete notas aí fica mais difícil de encaixar tem essas malandragens aí tá é, inclusive é essa técnica eu ensino lá dentro do curso em uma das aulas de licks tá que tem um monte de lick que é justamente essa ideia da escala aqui que eu usei aqui tá dá para fazer um monte de tom Tá vendo? Então a gente consegue usar ela em várias tonalidades para ter esse efeito aqui simétrico, aqui, para encaixar bonitinho é, dentro dos tempos, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do tutorial. Lembra que o link da cifra tá na descrição, ok? E o link do curso para ser meu aluno está na descrição também, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!